que ele apareça então o tempo tá tá chovendo muito tá bem fechado galera começou a chover mais forte olha só raios a chuva tá bem mais forte o tempo ficou bem mais feio eu vou acelerar mais aqui eu não sei eu acho que provavelmente o aeroporto deve estar tá fechado porque nenhum voo é, sai nessa situação eu vou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 Caramba Olha isso, o tornado, galera Meu Deus Ele se formou no mar Caraca, olha o tamanho disso Meu Deus, o que que eu faço Olha o tamanho do tornado, galera Ele começou a destruir tudo Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui Olha, olha onde ele está jogando os carros. Meu Deus, ele está jogando os carros longe. Olha isso, olha isso. As pessoas desesperadas. Olha o tamanho do tornado, galera. Eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. U com urgência, com urgência. Não pode acontecer uma tragédia. Meu Deus, onde eu vou? Onde eu vou? Eu estou perdido. Eu estou perdido, estou indo para cima dele. Meu Deus meu deus meu deus Olha isso olha isso caraca olha o tamanho do tornado eu preciso sair por aqui eu vou sair por aqui eu acabei dando a volta eu me perdi me perdi não sei por aqui não sei por aqui nossa cara tá tremendo muito galera eu acho que é terremoto isso eu acho que é terremoto tem muita chance de olha o tamanho do tornado tem muita chance de, de de tsunami tem muita chance de, de, de acontecer de tsunami e se acontecer de tsunami vai ser uma tragédia mano o tornado já está destruindo o aeroporto inteiro coisa tá feia olha só as pessoas um roubando o outro vamos sair por aqui não sair por aqui meu deus galera ele está muito rápido ele já está próximo de mim olha isso cara Olha o Tornado, ele tá jogando os carros todo longe. Meu Deus, olha só é o apocalipse, o mundo tá acabando. O mundo tá acabando, o mundo tá acabando. Sai, sai, sai, sai, sai. as pessoas estão em desespero. Meu Deus, sai da frente, sai da frente. Sai da frente. Eu nem sei onde eu tô, eu tô perdido, eu tô perdido. Já tá ficando escuro, já tá ficando de noite. preciso sair daqui, gente. Aqui, aqui, aqui, eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui. Meu Deus, o Tornado... Quando eu acho, eu penso que eu tô longe Ele tá muito perto, olha só Eu já bati o carro, já bateram na traseira Já, já bati a frente do carro A coisa tá complicada, a coisa tá complicada Meu Deus do céu Vamos, vamos, vamos, vamos Vamos sair daqui, vamos sair daqui Vamos sair daqui Aí não, não, não Nossa, capotei o carro Meu Deus meu Deus, eu capotei o carro, e agora? e agora? E agora? E agora, e agora, e agora? Eu capotei o carro Eu capotei o carro, eu... Meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Eu vou ter que... Eu vou ter que usar a força aqui, galera Vou ter que usar a força aqui Olha só O tamanho do tornado Eu capotei o carro Eu não acredito Vem, gente, vem, gente não quero perder minha família, as pessoas que amam. Sai daí, sai daí. Meu Deus, o cara tá muito perto, tá muito próximo. Corre, corre, corre, gente. Vocês vão ser atropelados. Meu Deus, olha só, galera. Olha isso. Olha isso. Vou roubar... Eu vou ter que roubar um carro aqui. Não, vou... Não vai ter jeito. Vai ter jeito. Sai, Meu Deus, eu fui atropelado. A polícia foi acionada. Cadê minha família? O tornado destruiu tudo, cara roubou um carro de quatro portas. Para, para, para, para, para. Caraca. Minha família tá ali. Roubou um carro aqui. Para. Ninguém para, ninguém para. Meu Deus, cara. Sai da frente, gente. eu não sei como é que tá a situação. Lá pra baixo. Se eu não me engano, acho que foi pra cá que ela...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 Olha ela ali, galera. Olha ela ali, galera. Boa, boa. Sai da frente. Para carro, para carro. Vem, gente, vem, gente. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vamos sair da cidade, vamos sair da cidade. Ufa. Caraca. Conseguimos resgatar a 3. Já tá de dia. E. Vamos ver se a gente consegue sair da cidade agora, provavelmente sim. Tudo vai dar certo, o avião já deve estar tá para sair. Vamos pegar aqui a rodovia. Bom, galera, parece que está mais tranquilo. Nossa, o tempo, o tempo fechou de novo, cara. Que isso? É o fim do mundo. Vocês viram? Nossa. Galera. Olha isso, cara.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 Meu Deus! Caraca! Eu não tô rindo não, eu tô chorando! Cara, olha isso, cara! Olha isso, olha a situação do carro! Olha a situação do carro! A coisa tá feia, cara! Tá muito longe ainda do aeroporto! Estamos conseguindo chegar, o carro tá em condições precárias! Tá caindo muito meteoro, muito meteoro mesmo. Caraca, olha o tamanho desses meteoros. O avião tá ali, galera. O avião tá ali. Provavelmente a Amanda e o pessoal já estão todos lá dentro. Conseguimos chegar a tempo. O avião já tá saindo. Os meteoros quase nos matou. E a gente vai acabar saindo daqui agora. Eu não sei.